Não sei. E aí aparece é... esse cidadão aqui no final, né? É. Infelizmente. Não... Com ou sem asas? Eu não consegui asas, asas de sombra somente. É, igual é, no né? livro, né? É, esse aqui parece estar tá igualzinho no livro. Asas sombras é que parecem... Filmes, Isso. Asas que... Pa... É, sombras que parecem asas. Olha aí, ó. A, a cronologia. Isso aí já... Ó, o Senhor dos Anéis é aprendeu o Conto dos Anos, a Terceira Era... 1980, o rei bruxo vai a Mordor e ali reúne os Nazgûl. Um Balrog aparece em Moria e mata Durin VI. A gente está vendo na série o Durin III e Durin IV. 1981, Nain I é morto, os anãos fogem de Moria. Muitos dos elfos silvestres de Lórien fogem para o sul. Amroth e Nimrodel perdem-se. 1999, da Terceira Era, Trai, segundo, trai primeiro chega a Erebor e fundo o reino anânico sob a montanha. É justamente, né? O, a libertação do Borgen e Moura é da origem ao reino sobre a montanha porque eles fogem pra lá e tal. Então talvez o Durin's Bane venha do pai do Durin, né? Desse que a gente tá vendo na série? É. É, se eles fizerem isso, né? Mas eu ainda, eu ainda tenho esperança, eu ainda tenho esperança que seja só uma, uma breve aparição aí e inventem alguma coisa pra ele não, não fazer isso é, ainda. Porque Por que? Por causa disso aí, aí dois mil anos, né? Pra acontecer isso. Então, ó, e lembrando que esse pode ser só um Balrog e não o Durin's Bane, lembrando isso também. É porque a gente não sabe quantos fugiram lá do cataclismo lá da primeira era, né? Exatamente. A Guerra da Ira, bem lembrado. E a no apêndice o povo de Durin, é o que que fala sobre isso? Após o fim da primeira era, o poder e a fortuna de Casa aumentaram em muito, pois foi enriquecida por muita gente e muito saber e ofício quando as antigas cidades de Nogrod e Belegost nas montanhas azuis foram arruinadas no rompimento de Thangorodin. O poder de Moria perdurou através dos anos sombrios e o domínio de Sauron, pois apesar de Eregion estar destruída ou, este, ou spoiler aí, e estarem fechados os portões de Moria, os salões de Casa Duma eram demasiado fundos e fortes e repletos de um povo demasiado numero, numeroso e valente para que Sauron os conquistasse do exterior. Assim, sua riqueza por muito tempo ficou inviolada, apesar de seu povo começar a minguar. Legal. Ou seja, na série a gente ainda tá vendo o começo do apogeu de Casadun, porque no primeiro episódio, acho que é no primeiro, quando o Elrond chega lá, ele fala que faz 20 anos só que ele não ia para lá. E desses 20 anos mudou muito desde a última vez que ele foi, então ainda tá crescimento, ainda tá evoluindo, então colocar o Barog agora não faz sentido, porque não chegou nem no apogeu de Casadun ainda, né? E aquela zoada, que, aquela zoada é ótima, né? aquele barulho é, enquanto, <risos> enquanto eles estavam escavando provavelmente já era balbal né? Ou seja, o Balrog aí que a gente viu surgir agora e talvez o desmoronamento também seja referente a ele, né? Faz um pouco uhum. de sentido, não tô dizendo Isso. que é e também que diferença fará, mas fica aí só as questões. E faz até referência com a lenda fake lá, né? Que tinha um Balrog na história. Sim, que tinha um Balrog, é, é verdade. E o, o, o, Mith, o tá, ele tá, tá do lá. lado do Mithril. Hum. É. Vamos pensar mais sobre isso depois. Eu e acho aí, que ó. requer mais pesqu... um pouquinho mais de pesquisa, mas eu acho que tem mais lacunas aí, tipo o lance do, do Celeborn que pode surgir. Uhum. Aconteceu que no meio da Terceira Era, Dure fora outra vez seu rei, e o sexto desse nome. O poder de Sauron, serviçal de Morgoth, voltava então a crescer no mundo. Apesar de a sombra na floresta que dava para Moria, Ainda não ser conhecida como aquilo que era. Todos os seres malignos se agitavam. Os anãos escavaram fundo nessa época, buscando Mithril embaixo de Barazimba, que é Caradras. O metal sem preço que ano após ano se tornava mais difícil de obter. Assim, despertaram do sono um ser de terror que, fugido de Thangorodrim, estivera oculto nos fundamentos da terra desde a chegada da hoste do oeste. Um balrog de Morgoth. Durin foi morto por ele, e no ano seguinte, em primeiro, seu filho. E então passou a glória de Moria. E seu povo foi destruído ou fugiu para longe. Então, no meio da Terceira Era, só que Moria. Foi destruído. É, então, ele não, ele não, então, ele não pode ser. Desculpa, o Durins bem. Não pode. Tem muita coisa para acontecer no meio do caminho. Tem dois mil anos de história ainda. Eu acho que esse Bauru vai papocar aqui, viu, nessa série? Pode. Eu acho que, que ele papoca aqui. Quem Pode é ser. bom de lutar contra a Balrog aí, do que, dos que a gente já viu? A Galadriel ela consegue dar um... um... A Galadriel é capaz de morrer junto, né? Dar uns dois roundsinho, mas... né? Eu acho que a Galadriel seria páreo o Balrog, mas provavelmente morreria junto, que foi o caso de dois grandes guerreiros, Equifélio e o Glorfindel tiveram fins semelhantes, né? Então tem que ser uma turma, né? Os, hum... Os humanos, no caso homens, esquece. Não. Qualquer não um conseguir. esquece, não, não rola. É, nem não, no Menoriano, talvez. é, é Lendio, nada, esquece, não rola. Não. Eu acho é. que assim, que não é, não é RPG, mas assim, talvez da Primeira Era você tinha ali, por exemplo, o, o Húrin, o pai do Túrin. O Húrin era meio, meio rock and roll, talvez. É, mas também ele é dado como um dos mais fodas ever, né? Ele é o maior guerreiro o, o, é, homem o maior da história, homem né? Pois é, então. Não sei, ou. O Sarjão, e Celeborn? <risos> hein? E Celeborn, ressurgido depois de uma luta com o Balrog. Hum, é. Refletindo Gandalf depois... Uh -huh. de... Pensou? É, é. Pode ser uma historinha legal, viu? Pode tá estar criando é, aí. Pode, pode. Mas, enfim, só especulações. Uhum.